Obrigado por estar aqui mais um café do arquivo. Hoje temos aqui um prazer de ter a, a professora Rita Espanha, que é investigadora do e do, do CIES, O meu, professora do SCTEI, investigadora do CIEG. Um, e nós já nos conhecemos há, há uns anos e tivemos Sim. o prazer de ter algumas, algumas, algumas atividades em conjunto. E, e relembrando, eu vou pôr aqui também no chat um, um evento que nós fizemos, o tempo, o tempo passa a correr, eu estava a ver quando é que tinha sido isto, já foi, é, em, mil... foi em 2015, foi em 2015, então, isto realmente, uh, e, na, e na altura a, ap a apresentação foi acerca do papel do arquivo, ainda, ainda chamávamos o arquivo da web portuguesa, ainda usávamos o nosso uhum. nome de projeto, usávamos arquivo.pt, na investigação em ciências sociais, e eu achei muito engraçado esta apresentação, porque a Rita disse que tinha feito isto num instante, que, e a apresentação ficou mesmo muito interessante, acerca da evolução dos mídia online, coisas que eu nunca tinha pensado, porque pronto, não é, não é minha área, não tenho sensibilidade, mas a maneira como a, a forma de comunicação mudou ao longo do tempo, foi uma apresentação muito interessante, acho que não gravámos em vídeo, mas temos os slides, que estão aqui neste, nesta ligação que eu coloquei agora, se quiserem revisitar, podem eu para ver. Eu já não me lembro muito bem. Podem ser que dêem jeito para algumas aulas. É verdade, é verdade. E pronto, e sem querer roubar mais tempo, eu deixo o microfone para, para a professora Rita Espanha fazer a sua apresentação hoje, é, okay. mais este café do arquivo. E muito, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, mais uma vez, terem interesse naquilo que é o meu trabalho e, e naquilo que tem sido o, o, o meu trabalho de investigação nos últimos anos. Este tema em particular, e, e eu na altura em que o Ricardo falou comigo, acabei por avançar uh, um bocadinho com esta ideia, de, de trazer para esta discussão uh, o tema da saúde na internet uh, porque de facto tem sido a minha área de investigação nos últimos anos, uh, desde 2005, mais ou menos, uh, que eu comecei a trabalhar sobre o, o, a presença da, da saúde uh, na internet e a sua importância, mas mais do que a presença, e uma vez que eu sou socióloga não é, de formação, Uh, aquilo que, que muito me tem interessado nestes últimos anos, nesta área, é perceber também o que é que é essa presença e o que é que as utilizações que as populações fazem no campo da saúde, utilizando para isso as novas tecnologias em particular, os mídias em geral, mas as novas tecnologias e a internet em particular, nas suas diversas formas, que até aos nossos dias, como vocês sabem também, uh, tanto tem mudado, o que é que isso tem uh, alterado naquilo que é a relação dos indivíduos com a saúde, com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, etc. O Daniel já me apresentou, portanto não, não vou perder tempo com isso. De facto, a única coisa que faltava acrescentar daquilo que o Daniel disse era precisamente que a minha área de investigação nos últimos anos, apesar de eu dar aulas no campo da... Da, da comunicação, da área de, das Ciências da Comunicação e da Sociologia da Comunicação, tenho-me especializado muito e tenho feito a maior parte do meu trabalho de investigação uh, no campo desta ligação entre a saúde e, e, e as tecnologias e os mídias, etc. E é um, um bocadinho essa experiência, no fundo, e essas conclusões dos diversos trabalhos de investigação que tenho vindo a realizar ao longo destes últimos uh, quase 20 anos, que vos trago aqui alguma informação, algumas conclusões, ou seja, não vos vou apresentar a investigação de forma sistemática, mas sim conclusões e aspectos relevantes dessa, dessa investigação que tem vindo a ser realizada. Em primeiro lugar, o que eu penso que vale a pena destacar é esta ideia que, apesar de tudo, parece evidente, mas não é tão evidente como isso, porque é bastante recente. Esta ideia de que a saúde é uma das preocupações centrais para os cidadãos nas sociedades contemporâneas. Eu acho que isto, no momento em que estamos a viver, a pandemia torna-se particularmente relevante e é até interessante verificar como, nas diversas pandemias e epidemias e outro tipo de doenças que têm vindo a, a, a, a ser enfrentadas pelas populações ao longo da história, talvez nunca nenhuma outra como esta que nós estamos a viver agora teve um impacto mediático uh, como, como agora tem. E isso tem dois, dois aspectos que vale a pena realçar. Por um lado é, é o facto da saúde ter vindo progressivamente a tornar-se cada vez mais central para os cidadãos nas sociedades contemporâneas, muito mais do que já foi noutras outras eras, e simultaneamente também o papel dos mídias, o papel de, de, da internet, das redes sociais, das formas de comunicação online e, e offline, mas principalmente o facto de nós podermos partilhar muita informação, interagir em tempo real, etc., trouxeram não é, uma importância dos próprios mídias para a problemática da saúde e do seu entendimento. E isso em dois aspectos, não, é, não só na construção das representações sobre saúde, que todos nós uh, vamos fazendo, mas também no domínio das práticas, não é, naquilo que é a nossa prática em termos de saúde. E as tecnologias de informação e comunicação são, assim, ou pelo menos assim a investigação nos tem permitido concluir, instrumentos para a construção da autonomia dos sujeitos e já vamos perceber melhor o que é que isso significa. Por um lado elas oferecem aos indivíduos, elas as tecnologias de informação, a possibilidade daquilo que podemos chamar de resistência e de autonomia face a outras contradições que são inerentes das próprias sociedades modernas. Por outro lado, estes fluxos permanentes de informação permitem-nos aceder a todo um universo que antes nos estava vedado de informação e, por outro lado, explorar aquilo que podemos chamar a potencialidade das redes, não é? em termos de interação, de conhecimento, de, de, de partilha, etc. E assim temos este aspecto que é grandes quantidades de informação sobre saúde e medicina também são cada vez mais disponibilizados a partir de diversas fontes, numa multiplicidade de canais informativos, tanto os mídia propriamente ditos, como todo o tipo de interações que nós vamos desenvolvendo com médicos, profissionais de saúde, familiares, amigos, colegas de trabalho, muitas vezes este tipo de, de comunicação, esta, esta multiplicidade de canais tem também uma base que é a base internet. Assim, há duas questões que se revelam muito, muito importantes quando olhamos para estas questões da, da medicina e da saúde e da internet. Por um lado, perceber porque é que os mídias são tão importantes ou se tornaram tão importantes na gestão das emergências médicas e do cuidado de saúde. Eu acho que isso é muito evidente também. Uh, neste momento que nós estamos a viver agora. Por outro lado, do ponto de vista daquilo que é a análise social, digamos assim, que os próprios uh, especialistas nos dizem, é que nós vivemos em sistemas, uh, em, numa sociedade onde confiamos em sistemas que são impessoais, é? de especialistas, uh, como por exemplo as indústrias da produção alimentar, as indústrias públicas de saúde, os serviços, os media, não é? em que nós confiamos qual é esse cegamento para nos dar a informação que julgamos ser indispensável para as nossas vidas, mas também, por exemplo, neste caso, os sistemas farmacêuticos, de investigação científica, etc. Enfim, há uma série de aspectos que compõem a forma como nós vivemos não é? esta problemática da saúde da sociedade moderna. De alguma maneira, nós vamos precisar destes mídia para a nos dar um reforço não é, para a nossa segurança ontológica, como diz Giddens, e que uh, nos é dada não só pelos seus conteúdos, mas também pelo seu formato. Não é? E aqui a questão da internet volta a ganhar uh, um, um valor muito grande. Uh, já uh, há muito tempo desde que os mídias nos seus diversos uh, uh, formatos entraram de forma mais permanente nas nossas vidas, que uh, os sociólogos reconhecem uh, o seu poder na construção social da realidade. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como real é real nas suas consequências. E, portanto, uh, toda a informação que nos é transmitida no campo da saúde tem sempre consequências também no modo como nós lidamos com esses aspectos. Uh, por exemplo, o, o, o, algumas instituições muito conceituadas, ali, o Healthy People, por exemplo, oh, define a comunicação em saúde como algo que se dedica ao estudo e à utilização de estratégias comunicativas que contribuem para influenciar as nossas decisões individuais e coletivas, centradas nas questões da saúde. E claramente a internet tem vindo a ganhar um espaço enorme nas nossas vidas no campo da saúde. Porquê? Porque as decisões que nós tomamos nessa área baseiam-se necessariamente, ou devem basear-se, em conhecimentos, mas também em atitudes e práticas que diz respeito tanto ao conhecimento da saúde em termos genéricos como aos cuidados de saúde propriamente ditos. Não é? E, portanto, com o evoluir dos tempos, e também cá em Portugal, apesar de um bocadinho mais tarde, este campo de análise tem feito interface entre comunicação e saúde e tem vindo a ser progressivamente reconhecido como um elemento muito importante para melhorar a saúde, tanto pessoal como pública. Não é? E no campo da saúde pública, em termos de prevenção da doença promoção da saúde, em termos de comunicação de risco, como nós temos também vindo a presenciar nestes últimos meses, a comunicação em saúde e as diversas formas de fazer chegar às populações tornaram-se centrais naquilo que é a nossa relação social, também a nossa vida em comunidade. De alguma maneira todos os objetivos das atividades de comunicação em saúde, quando são pensadas e delineadas podem nos ajudar efetivamente a compreender melhor a nossa saúde, os nossos familiares, as necessidades das nossas comunidades e, de alguma maneira, fazer com que as nossas práticas contribuam para o bem-estar coletivo. Como é que nós devemos interpretar neste contexto, então, o papel da comunicação? Por um lado, esta é aquilo que já aqui tínhamos falado, que era a determinação do Estatuto Individual e Coletivo de Saúde. Agora, o que é que isso significa efetivamente em termos de prática? Alguns dos exemplos que, em geral, os teóricos e, e também quem desenvolve campanhas e, e, e trabalho na área da comunicação em saúde, os próprios aspectos relacionados com a melhoria dos cuidados de saúde para pessoas com doenças crónicas, agudas, etc. Para reduzir o impacto de fatores socioeconómicos, que também têm, são fortíssimos em termos de cuidados de saúde. E, no caso da comunicação de prevenção da doença e promoção da saúde e nos casos de comunicação de risco de saúde pública eles são muito evidentes. Recentemente é possível de alguma forma afirmar que esta comunicação em saúde foi aceita como uma ferramenta válida para a promoção da saúde pública desempenhando papéis muito específicos não é? que nós temos vindo a acompanhar, desde melhorar o conhecimento e a consciência das questões de saúde, influenciar percepções, demonstrar, ilustrar capacidades, mostrar benefícios mudanças de comportamento, melhorar ou incrementar a procura de serviços de saúde, reforçar conhecimentos, refutar mitos e preconceitos, temos vindo a assistir a isso também nos últimos tempos, facilitar o relacionamento entre instituições, proteger ou salientar uma questão de saúde ou de um grupo, etc. O que a teoria de alguma forma nos demonstra é que estes reforços na comunicação e saúde levam a melhorias nos cuidados de saúde e na própria percepção da saúde. Essas alterações de uma forma global podem nos ajudar também a compreender. Deixa-me controlar um bocadinho aqui o tempo, senão isto vai ser difícil para uma maior equidade em termos de saúde também. E contribuir para melhorias na prevenção, como nós já tínhamos falado, motivando mudanças de comportamento, adesão a tratamentos, neste caso, por exemplo, da pandemia, a próprios comportamentos não de tratamento, mas de comportamentos de risco que podem ser evitados, etc. E, portanto, tem a comunicação em saúde, neste caso, tem um papel crítico na área, na área da saúde, como nós temos vindo a ver. Podemos sintetizar assim o conceito de comunicação e saúde como o tal estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e influenciar as decisões dos indivíduos, das famílias e das comunidades no sentido de promover a sua saúde e uh, os comportamentos de risco que nós já tínhamos visto anteriormente. Eu gostava agora de passar para o tema precisamente da autonomia da saúde e da comunicação, que é aquele tema que de alguma maneira tem sido mais caro os processos de investigação que tem desenvolvido nos últimos tempos. Um dos principais aspectos que nós tentamos compreender quando tentamos fazer esta ligação entre uma construção da autonomia na saúde e o papel da comunicação mediada é tentar perceber precisamente se os mídias contribuem para a autonomia dos sujeitos no campo da saúde, se entendermos essa autonomia enquanto a possibilidade não é, de afirmação do indivíduo na sua capacidade pensar, de agir, etc., em função dos seus próprios critérios, dos seus valores e dos seus esforços. E que essa autonomia no campo da saúde se vai construir principalmente face às instituições de saúde e aos profissionais de saúde. O que nos tem vindo a ser possível verificar ao longo destes últimos anos, é que a internet começa a surgir claramente como uma alternativa a métodos mais tradicionais de obtenção de informação sobre saúde, isto já dura alguns anos, mas no caso português tem-se efetivado de uma forma muito mais real, mais recentemente do que noutros países, e por outro lado, estes fluxos constantes de informação, tanto na internet como em televisão, por exemplo, incentivam os cidadãos a serem mais responsáveis pela sua saúde e dos seus familiares. E, portanto, há aqui uh, três aspectos que vale a pena realçar. Por um lado, o significado das práticas cotidianas de informação e comunicação, na forma como cada um de nós gera a problemática de saúde. Por outro lado, a tal questão de perceber se a mediação afeta ou não as práticas em representações e saúde. E, por último, compreender então o papel dos mídias e, em particular, no caso concreto, hoje em dia, das redes sociais online ou de outros aspectos, outros conteúdos online, na construção destes projetos de autonomia no campo da saúde. A autonomia é entendida, como eu já tinha dito antes, desta forma, não é? A nossa capacidade de pensar e agir em função dos nossos critérios, valores e esforços. Mas também no sentido de um conceito mais abrangente, que é o de empowerment, que o indivíduo pode construir em relação ao sistema de saúde, não é o indivíduo que de alguma maneira se apresenta perante estes sistemas tradicionais, armado, não é? entre aspas, como está no slide, com a informação que se encontra também e muitas vezes de uma forma muito uh, ativa na internet. Os projetos de investigação nos quais uh, de alguma forma me baseei para alguma da informação e das conclusões e dos dados que aqui vos apresentam, foram uh, desenvolvidos no âmbito do CIES, que é o Centro de Investigação onde, onde a que pertenço, do ISCTE, uh, a maioria dos quais uh, apoiados pela Fundação Carlos Kulbenkian. Eu comecei a desenvolver estes projetos em 2005, com o tal Uh, projeto da Saúde na Era da Informação, mais tarde uh, outro projeto chamado Saúde em Rede veio uh, aprofundar e desenvolver outros aspectos desta, desta, desta abordagem, de tentar compreender o papel dos mídias e da internet em particular uh, na nossa relação com a saúde e mais recentemente, já em 2015, um outro projeto sobre a literacia em saúde, de que falarei um bocadinho mais à frente, uh, foi também... Uh, desenvolvido sob a minha coordenação também com a, uh, o apoio da Fundação Carlos Kulbengen e onde aproveitámos também para tentar compreender que se tinha havido grandes mudanças e qual continuava a ser ou não o papel da internet e das tecnologias de comunicação e informação no campo da saúde para os portugueses. Em 2013, por exemplo, só para vos dar aqui um dado que me parece bastante relevante, até porque já estamos a falar de alguns anos atrás, nós tínhamos quase 26% da população a fazer pesquisas ativas sobre saúde na internet. E ela era tão maior, é? era tão mais ativa, tão mais relevante, quanto maior a relação que o indivíduo ia construindo com a internet, como se pode ver no gráfico aqui apresentado. Mas também, nesse âmbito, foi possível perceber quais eram os principais problemas que eram percepcionados pela população relativamente às pesquisas sobre saúde que realizavam na internet. E ela tinha a ver com aspectos que foram sendo reforçados ao longo dos anos e que, em alguns casos, têm vindo a ser ultrapassados até pelo papel que as próprias instituições de saúde e os profissionais de saúde têm vindo a desempenhar nessa evolução, mas que fundamentalmente eram estas questões, a qualidade de informação que se encontrava, a grande quantidade de informação disponível, mas sem saber muito bem onde a encontrar, a natureza da pesquisa, e essa não mudou muito, ou seja, as pessoas continuam a pesquisar fundamentalmente Uh, em motores de busca e, portanto, depois uh, nem sempre são direcionadas para um, informação uh, que tenha uh, garantias, digamos, de credibilidade e, portanto, uh, as questões da confiança eram as grandes questões que eram levantadas pelos uh, inquiridos nestes uh, diversos estudos que eu vos estou aqui a apresentar. Algumas das ideias a retir uh, uh, têm a ver, precisamente, com... Uh, as aprendizagens em saúde uh, por intermédio da, das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente através da internet, não, uh, acabaram por não mudar muito aquilo que eram as fontes de informação já instituídas previamente, ou seja, uh, o profissional de saúde, etc., mesmo quando o fazem através da internet, e uh, nem a relação que os indivíduos estabelecem com os sistemas de saúde, apesar de eu estar convencida que esta crise hoje, nós estamos a viver de pandemia, esta crise provocada pelo Covid-19, talvez tenha vindo a alterar de uma forma muito significativa a maneira como nós nos relacionamos com as tecnologias de comunicação e informação no campo da saúde e tenha havido aqui uma abordagem, uma, uma alteração de fundo, não só dos indivíduos que acedem aos cuidados de saúde, e à informação sobre saúde, mas também dos próprios profissionais de saúde e das instituições de saúde que tiveram que mudar um bocadinho a sua atitude relativamente à utilização das tecnologias neste âmbito. Mesmo sabendo que o acesso à internet está democratizado, é verdade, e agora esta crise voltou a demonstrar isso de uma forma, da pior forma possível, que mesmo as questões do acesso não estão completamente resolvidas, existem desigualdades sociais muito fortes e que também estão relacionadas com o acesso às tecnologias. E para termos mais literacia em saúde temos que ter mais literacia tecnológica, mas vamos falar disso um bocadinho mais à frente. A autonomia do que eu vos falo depende ativamente de aspectos muito importantes daquilo que se passa em termos de internet e saúde, não é? nomeadamente o tipo de conteúdos que são disponibilizados online, da qualidade e da credibilidade desses conteúdos e também da facilidade que as pessoas têm de utilizar e entender os conteúdos e recursos disponíveis, o que nos levou, como eu vos disse há pouco, um estudo mais aprofundado sobre as questões da literacia em saúde em Portugal, de que vos vou falar um bocadinho mais à frente. De todo modo, eu acho que é muito importante nós reconhecermos um papel central também do profissional de saúde e das instituições de saúde no desenvolvimento daquilo que nós podemos chamar o cidadão informado ou o cidadão bem informado, não é? e que é alguém que constrói a sua autonomia no campo da saúde a partir precisamente desta possibilidade de adquirir informação e conhecimento, de interagir com outros cidadãos, especialistas ou não, e de produzir ele próprio informação sobre saúde baseada na sua experiência, que é a grande mudança que nós verificámos sobre a utilização uh, das, das tecnologias e da internet em particular quando falamos do campo da saúde. E, portanto, podemos constatar um crescimento e um desenvolvimento de plataformas de comunicação, daquilo que nós chamamos de comunicação horizontal, não é? ou de redes sociais no campo da saúde. Okay? Eu trago-vos aqui alguns exemplos alguns mais antigos, outros um bocadinho mais modernos, de apresentações antigas que eu já tinha feito sobre estas matérias, outras que fui atualizar agora, e que têm a ver precisamente com esta relação muito grande que acabou por se criar entre as redes sociais e a informação, o conhecimento e a discussão e a interação sobre saúde. E quando vos falo de redes sociais, em particular no campo da saúde, tem a ver com uma constatação que a pesquisa e a investigação, não só realizada por mim naturalmente em Portugal, mas em termos globais e por outros atores e outros colegas investigadores em todo o mundo, esta é uma área de investigação que tem vindo a crescer muito em todo o mundo nos últimos anos. É o surgimento muito relevante de plataformas de interação no campo da saúde que estão diretamente relacionadas também com uma evolução do próprio, da própria maneira como os cidadãos se relacionam com a saúde. E tem a ver com vários tipos de evolução social, que eu não, não, não tenho tempo aqui para vos, vos descrever todas aquelas que eu consideraria importantes, mas que ainda assim acho que vale a pena relembrar porque é que estas redes de comunicação horizontal são tão importantes para nós no nosso quotidiano e porque é que elas podem ser tão importantes no campo da saúde. É que muitas vezes a relação que nós desenvolvemos com os profissionais de saúde são relações de tipo vertical, profissionais de saúde e instituições de saúde, não é? O, o, o indivíduo, a quem eu não gosto muito de chamar o doente, nem o paciente, porque a nossa relação com a saúde extravasa muito a situação de doença, não é? Nós relacionamos com as questões da saúde no nosso cotidiano, a maior parte das vezes não estamos doentes, nem, nem, nem é essa a causa da nossa relação, mas muitas vezes também, quando estamos doentes, precisamos de comunicar, de interagir, não apenas com profissionais de saúde, mas também com outros iguais a nós, não é? O tal comunicação horizontal. Pessoas que ou têm, cuidam de pessoas doentes como nós cuidamos, pessoas que têm doenças semelhantes à nossa, etc. E, portanto, desde muito cedo, quando começou a ser possível construir conteúdos online, quando começou a ser possível construir plataformas de comunicação do tipo das redes sociais, as plataformas no campo da saúde foram-se desmultiplicando em diversos aspectos. E este é um desses exemplos, muito conhecido para quem estuda a área da saúde e a sua ligação com a internet, que é esta ideia dos pacientes como eu, não é? Nós podermos partilhar, trocar informações, trocar experiências e aprender também com quem tem problemas semelhantes aos nossos e não apenas com profissionais de saúde e instituições de saúde. Isso é claro que acabou por ganhar depois uma dinâmica muito grande a partir do momento em que se começaram, em que redes como o Facebook começaram a ter o um papel que tem no nosso quotidiano e outras que entretanto foram surgindo e onde se foram desmultiplicando as redes, as plataformas em rede para não apenas fornecidas por instituições de saúde, mas construídas por uh, pacientes, não é? por, uh, umas vezes por associações de doentes, outras vezes por ou, outro tipo de iniciativas, como por exemplo esta, que é o Falar Sobre Cancro.org, que é uma, uma rede social já há alguns anos que começou por ser uma tese de doutoramento do antigo orientando meu, uh, e neste momento é uma plataforma que tem o apoio do IPO do Porto, por exemplo, e que é, como uh, podemos ver, na imagem aqui que eu vos apresento, um sítio público, livre e gratuito de acesso, conhecimento e tócrase de experiências, precisamente entre uma, a comunidade oncológica e aqui temos os doentes, familiares, amigos, profissionais de saúde, etc., cuidadores, pessoas que precisam de apoio, mas também precisam de partilhar as suas experiências e sem ser necessariamente com um profissional de saúde, mas com quem pode estabelecer um tipo de comunicação de outra natureza. Isto foi muito visível também desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar estas coisas, antes mesmo das redes sociais já havia muitas páginas pessoais e blogs que se dedicavam às questões relacionadas com a pediatria. Não é? Os jovens pais são muito ativos, jovens pais e jovens mães são muito ativos no online um, e, e desde muito cedo começaram a criar plataformas de comunicação, uh, formas de, de, de inclusive noutro tipo de plataformas como o Instagram, sei que existem muitas, muitas uh, iniciativas de jovens pais e jovens mães que utilizam uh, estas tecnologias para expor o seu dia-a-dia, -dia, mas ao mesmo tempo também uh, trocar impressões, dúvidas, etc., sobre como cuidar de crianças e como viver com crianças pequenas. E, e isso foi muito visível uh, uh, no online desde que uh, foi possível começar a construir este tipo de plataformas. Aqui é um exemplo do Patient Like Me, já alojado uh, no, no Facebook. Agora, voltando para a questão das instituições, porque elas próprias também têm um papel muito importante neste contexto e outro aspecto também muito importante é esta passagem não só para o, as plataformas do, da internet de, no computador, mas esta passagem para as, as apps e as, as, a possibilidade de também utilizar estas tecnologias no nosso bolso, não é, na, na, no nos smartphones. E Uh, em Portugal, uh, como noutros países, uh, aliás, uh, todo o nosso sistema de saúde, e até esta passagem para o online do nosso sistema de saúde, é muito inspirado no sistema de saúde em inglês, do, e, e, e alguns uh, de, desses exemplos vêm daí, uh, mas progressivamente, e, e, e nos últimos anos em particular, nos últimos 10 anos, temos vindo cada vez mais a, a, a ter uma presença da, do Serviço Nacional de Saúde no, no, no online, não é? E é uma utilização crescente também, um, neste caso, da oferta de diversas plataformas, instrumentos, uh, etc., que estão alojados, uh, são partilhados através dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, criação de uma série de uh, tecnologias, etc., que permitem um acesso mais facilitado da população uh, uh, uh, àquilo que são os serviços que nos podem ser prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas permanecem uma série de questões que eu gostava ainda de ter tempo para uh, partilhar convosco, penso que ainda tenho aqui um bocadinho, e que uh, surgem muito quando nós falamos de saúde neste campo, não é? Que é se. Uh, esta introdução das tecnologias no campo da saúde, que tem tantos benefícios que todos nós, se calhar, mais, uh, mais uh, incluídos do ponto de vista tecnológico, não é? mais utilizadores com maiores facilidades, mas que uh, a, a investigação nos tem permitido verificar que pode conduzir ao surgimento de novas segmentações e novas exclusões sociais, o que é um bocadinho o lado negro não é? da força aqui neste caso. Isto foi possível verificar com o desenvolvimento do tal projeto sobre literacia em saúde em Portugal de que eu vos falei já há pouco e que foi um projeto também apoiado pela Fundação Carlos que e pretendia aferir precisamente qual era o nível de literacia dos portugueses, de literacia em saúde neste caso, e que nos permitiu, de alguma forma, deixo-vos um aí a definição, do que é que é a literacia em saúde e com qual foi a definição que foi adotada neste projeto em particular, mas que nos permitiu, porque achámos importante, também aferir as fontes e qual era o papel da utilização das tecnologias de comunicação e informação também em Portugal, aproveitando a oportunidade de voltar a questionar a população portuguesa nesse âmbito. Uma das conclusões, e isso é, é, é relevante porque também tem a ver com aquilo que é a utilização da informação através destas formas como a internet, é importante termos em consideração que baixa literacia em saúde é, é, é algo que genericamente tanto a investigação como as próprias políticas públicas reconhecem que pode dar origem a maior nível de internamentos, pode levar a uma utilização mais frequente de serviços de urgência pode levar a uma menor prevalência de atitudes individuais e familiares preventivas e, portanto, a uma menor qualidade de vida em termos gerais. Mas naquilo que diz respeito especificamente à utilização das tecnologias de comunicação e informação, digamos que nós não ficámos, não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo também verificámos, e isto tem a ver um bocadinho com aquilo que eu costumo chamar a sociologia de... de de proximidade que nós todos às vezes fazemos, não é? E nós uh, pensamos sempre bem, uh, toda a gente que eu conheço usa a internet, toda a gente que eu conheço uh, tem facilidade de utilizar as tecnologias, toda a gente uh, que eu conheço uh, utiliza fontes diversificadas, etc. Mas quando nós efetivamente vamos para o terreno e vamos uh, ver como é que a população portuguesa reage relativamente a certos aspectos, uh, acabamos por reconhecer que as desigualdades no campo também da utilização das tecnologias de comunicação e informação são muito grandes em Portugal e uh, estes são alguns números uh, que uh, são extraídos precisamente do projeto literacia em, em, em Saúde em Portugal e que nos dão uma dimensão um bocadinho mais um, dramática do que aquela que nós no nosso quotidiano uh, tendemos a, a, a considerar. Aliás, isso ficou claro também agora com esta questão do teletrabalho, de, de, da escola à distância e das dificuldades enormes com que boa parte da população portuguesa acabou por, por se defrontar quando teve que utilizar as tecnologias, quase exclusivamente para poder continuar a ter aulas ou poder continuar a trabalhar, etc. E o que revela que, apesar de todas as evoluções, Portugal continua a ter aqui um, um, um problema de transição para o digital, não é? Como se usa dizer uh, nos meios uh, próprios. Uh, só para uh, lembrar, uh, seguindo perto da metodologia que nós utilizámos uh, no inquérito uh, que aplicámos a literacia em saúde, o que se tentava aferir no campo da informação sobre a saúde era, por um lado, a capacidade de acesso à informação, a compreensão dessa informação, a capacidade de interpretar e avaliar essa informação e depois a, a, a possibilidade, a capacidade de aplicar ou utilizar essa informação em, em diversos contextos. Dos, dos estudos que, que foram, entretanto, realizados, é publicamente reconhecido que cidadãos mais e melhor informados no campo da saúde fazem uma utilização mais racional dos serviços de saúde que lhes são prestados tanto ao nível da racionalidade dos seus usos, mas também ao nível da prevenção. Voltamos a preconizar o conceito de cidadão informado, não é? que só, só, só é possível quando se atinge a níveis de literacia que permitem a utilização concreta das tecnologias, por um lado, e a compreensão clara da informação em saúde, por outro. A pesquisa de informação através da internet também mudou, aumentou bastante comparado com os primeiros estudos que nós tínhamos realizado, mas tem esta relação muito direta, não é? Quer com a idade, quer com a escolaridade, E isso é curioso porque, na verdade, são três variáveis que têm estado sempre relacionadas desde que a internet surgiu. Não é? Portanto, à medida que aumenta o nível de literacia em saúde, aumenta a intensidade de utilização de todos os meios, incluindo o contacto com os profissionais de saúde, mas também a utilização da internet. Okay? Só para terminar, queria falar só um bocadinho sobre a internet e as instituições de saúde, era o último tema que eu trazia para a nossa discussão e queria uh, relembrar, e para quem é mais antigo como eu e que tem vindo a uh, uh, uh, observar uh, esta, esta utilização das tecnologias nesta área, que uh, uh, no campo uh, das instituições da saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular, uh, desde os anos 90 é clara uma tendência para a informatização total dos do, do, do serviços nacionais de saúde. Mas é uma imagem que não invalida, continua a existir muitas arquiteturas desconexas, departamentadas, mais centradas na produção e faturação, uma enorme diversidade de tecnologias e fornecedores, uma falta de integração e normalização, uma grande disparidade de objetivos estratégicos. Hoje em dia, e estas primeiras décadas esta primeira década do século XXI, já são duas, não é? trouxeram muitas inovações e mudanças nas tecnologias utilizadas no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, já há pouco eu tinha começado por vos dar uma, uma noção disso, mas em todo o serviço de saúde público e privado é evidente, não é, é muito evidente que tem uh, trazido muitas mudanças na forma como as tecnologias de comunicação e informação e a internet em particular têm vindo a evoluir. O caso do, do Serviço Nacional de Saúde é muito evidente com tudo o que foi desenvolvido pelo SPms nos últimos anos, não é? de forma a como eles próprios defendem centralizar, otimizar e racionalizar os serviços. Esta plataforma, que ao mesmo tempo também é uma entidade, substituiu todas as outras e, portanto, acabou por ficar com a responsabilidade de de criar, estruturar, monitorizar, monitorizar e responder às necessidades dos serviços e dos cidadãos e uh, é muito evidente a sua presença no online, não é? Uh, aliás, estou, desde que começou esta crise do Covid, essa evidência tornou-se maior, um, para o bem e para o mal, com as crises também que, ela próprias, que, a, que a necessidade de melhorar os serviços também uh, se tornou mais evidente. Uh, eu eu trago-vos aqui alguns exemplos, não é? do que é que é, essas páginas uh, uh, oferecidas pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde nos têm vindo a trazer, uh, a própria área de cidadão no portal do Serviço Nacional de Saúde uh, tem vindo a ter uma evolução enorme nos últimos anos, uh, o que não quer dizer que seja muito fácil a sua utilização por pessoas com... Um, Uh, menos uh, incluídas do ponto de vista digital, não é? para não falar de todos aqueles que não, exigem, que não usam de todo as tecnologias e muito menos a internet e que de alguma forma são também os utilizadores mais intensivos dos serviços de saúde e que são nomeadamente as pessoas mais velhas, não é? os nossos séniores. Uh, de qualquer modo, esta utilização da internet passou para uh, um, um, o Serviço Nacional de Saúde, passou a ser de uma, ter uma dinâmica muito maior, obrigando a que não só o cidadão, mas principalmente o profissional de saúde e as instituições de saúde, utilizem a base internet para o desenvolvimento da maior parte das suas atividades administrativas, de informação, de registro, etc. Como se pode ver nas diversas uh, nos diversos, no fundo, uh, plataformas, serviços, etc. que são uh, desenvolvidos neste âmbito. Um, o portal do cidadão, a mesma coisa, não é? Que tem esta, esta abertura para que o cidadão possa resolver a maior parte dos seus problemas para além uh, de saúde, não de saúde, mas de relação com o sistema de saúde, através destas plataformas. Uh, e tal é, é visível na desmultiplicação de uh, sites, plataformas, formas de entrar, etc. Que uh, uh, os diversos sistemas de saúde públicos e privados têm vindo a desenvolver. As questões que permanecem também neste campo e que não queria deixar de trazer aqui, porque a maior parte destas situações têm aspectos muito positivos, mas depois têm também aspectos que temos que refletir e que nem sempre são evidentes. Nomeadamente é se todos estes sistemas em última instância servem efetivamente os pacientes ou não, se servem os profissionais de saúde no seu principal objetivo, que é a tal prestação coerente de qualidade e com qualidade de cuidados de saúde. E se servem a própria instituição de saúde, não é? Tornar-se ela própria melhor, servir melhor e com mais eficácia e com menos custos o um paciente. Em termos de notas conclusivas e mesmo para terminar, porque já estou a falar há muito tempo e acho que estes, estes assuntos têm, levantam muitas questões vale a pena serem discutidas, é voltarmos a reafirmar que esta crescente utilização das tecnologias de, de informação e comunicação aplicadas à saúde são uma realidade em Portugal e esta tendência, evidenciada pelo potencial destas ferramentas tecnológicas, tem sido muito promovida e estimulada no nosso Serviço Nacional de Saúde. E fico por aqui, já falei muito tempo, e deixo naturalmente agora a palavra para quem quiser uh, levantar questões, uh, falar, uh, levantar dúvidas, uh, discutir aspectos relacionados com aquilo que, é que foi falado, etc. Principalmente durante esta situação dos últimos tempos, uh, foi muito importante as pessoas cidadão comum ter acesso a informação fi digna relativamente à saúde. E... E os órgãos oficiais e os profissionais da saúde emitiram informação bastante útil e, e, e assertiva, do meu ponto de vista, claro, isto é, está aberta a discussão, um, e útil ao cidadão. Só que quem fala, quem, quem sabe mais não é sempre quem fala mais alto. E durante esta situação o que me pareceu foi que quem falou mais alto foi quem sabia menos. E, portanto, um, como é que nós fazemos que as pessoas que saibam de um assunto, e neste caso os profissionais da saúde consigam ser a voz que neste tipo de situações seja a mais ouvida e a mais seguida. Porque há tantos fatores de distorção pelo meio, tantos interesses que, que distorcem aquilo que as pessoas que sabem do assunto um, querem e podem trazer de bom. Eu, eu, pronto, eu ainda pensei em trazer só uma coisa relacionada com, com a comunicação e informação no campo de, de, do Covid-19 e da comunicação de risco, mas, pronto, queria fazer um bocadinho a história, a história da, da coisa e, portanto, isso ia, ia limitar muito o, o, a, a, o tema. Mas, de qualquer modo, é, é, é incontornável, não é? No momento que estamos a passar, falar de, daquilo que tem sido a comunicação em saúde e, e a comunicação de risco no campo da saúde nestes últimos tempos. É um problema que, como se aperceberam, não, não é um problema nacional, não é? É um problema uh, global uh, porque o problema em si é global também e, portanto, os problemas de comunicação associados ao mesmo têm sido globais. Eu, eu concordo com que, que, que, que o Daniel quando ele diz que Uh, pronto a comunicação sobre o assunto é fundamental aliás uma das características uh, de um problema de saúde desta natureza é precisamente que boa parte de, do, do trabalho no campo da saúde que tem sido feito tem base tem por base a comunicação não é? ou seja aquilo que uh, toda a prevenção uh, de, de, do contágio uh, toda a parte de mudança de comportamentos Toda a adesão das pessoas para a diminuição dos fatores de contágio, etc., dependem exclusivamente de uma boa comunicação sobre essa matéria, muito mais do que de tratamentos ou de, ou, de, de, sei lá, ou de conhecimento científico, ou de seja do que for, dependem muitíssimo de uma comunicação muito bem realizada para que as pessoas adiram, digamos assim, a um tipo de comportamentos que previna um aumento de contágios, não é? E esse tem sido, talvez, um, o calcanhar daqueles uh, da de, de, de maneira como as autoridades de saúde, não apenas os profissionais, mas as autoridades de saúde de uma forma mais genérica, têm vindo a tratar este problema. Mas isto tem tido uma, um, um uma agravante, neste caso em particular, que é o fator de incerteza. E o facto das próprias autoridades de saúde e nem é preciso falar da BGS, podemos falar da OMS, não, é? não terem desde o início muito bem a certeza do que é que deve ser recomendado e não deve ser recomendado às pessoas. E esse é talvez o tem sido o drama do, do, do ponto de vista da comunicação em saúde que, este, que esta situação em concreto de, da pandemia tem vindo a trazer desde o seu início. Ou seja, nem sempre, apesar de serem úteis, como disse muito bem, e assertivas, a forma como as autoridades de saúde têm vindo a fazer a comunicação sobre esta área, a verdade é que também mudam muitas vezes as recomendações. Não, não estou, isto não é uma crítica explícita porque, na verdade, muitas vezes mudam as recomendações porque as evidências sobre a doença também vão mudando, não é? E a, a, o conhecimento científico também vai mudando, e, e o, o nível de incerteza desta doença é tão grande que as autoridades de saúde têm tido elas próprias, penso eu, muita dificuldade em ter uh, uma linha uh, de comunicação para uh, uh, a adoção de determinados comportamentos um bocadinho errática, não é? E que depois é muito prejudicada pelos aspectos políticos também associados a estas, a estas formas de comunicar. um lá temos a comunicação científica, não é? Vêm os senhores da DGS ou da OMS ou o que for, não é? as autoridades próprias dizer deve-se fazer isto, não se deve fazer aquilo, etc. Mas depois temos as mensagens que nos são transmitidas pelos atos daqueles que têm uh, peso do ponto de vista comunicacional, que é outro problema de comunicação em saúde, não é? Porque se um, um, um, um, um Primeiro-Ministro, ou um Presidente da República, ou, ou um, usa máscara ou não usa máscara, isso faz diferença, não é? Que se as instituições uh, representativas de, dos cidadãos. Tem uma determinada atitude ou não tem outra atitude, isso também faz diferença na forma como as pessoas depois se comportam. Temos vindo a assistir a diversas polémicas associadas a isso, não é? Desde o 25 de abril e as celebrações, aos problemas do 1 de maio e de, dos ajuntamentos, ao facto, por exemplo, muito recente, ter havido um espetáculo, penso eu, no Campo Pequeno, onde se juntaram não sei quantas pessoas, mas depois, ao mesmo tempo, as pessoas não podem ir para o futebol. Enfim, isto são. Hum, tudo isto é comunicação, não é? e é um tipo de comunicação que pode ser entendida de forma contraditória pela, pela população em geral e isso depois tem consequências, não é? Uh, tem consequências na, nos comportamentos adotados pelas pessoas e neste caso concreto estamos a falar de uma doença que, uh, um, que é altamente contagiosa ou que é presumivelmente altamente contagiosa isso depois tem implicações no campo da saúde propriamente dito, não é? Com o aumento dos contágios ou não, uh, o facto de Lisboa neste momento de ser o... O, o sítio onde existem maiores, eh, fato, maior, maiores níveis de contágio, tem de alguma forma necessariamente a ver também com a forma como alguma comunicação sobre o, o potencial de contágio tem vindo a ser um bocadinho errático eh, nos últimos tempos. Falou da info-exclusão, da info uh -huh. que no princípio deste século era, era, era grande, porque a internet era uma novidade, uh -huh. mas que aos poucos foi diminuindo, ou seja, hoje em dia o número de infos excluídos é menor. E uma pergunta uma primeira é se ainda há info exclusão significativa. Pronto. E a outra pergunta é, dá a ideia que quanto mais inclusão na internet existe, mais necessário é haver literacia porque não basta ter acesso à comunicação, é preciso ter uh, olhos para ler, uh, ter inteligência para interpretar, e dá a ideia que isto é inversamente profissional, parece que quanto mais acesso as pessoas têm, uh, mais difícil é cultivar também a literacia, as pessoas dão muita importância ao entretenimento e à dimensão do entretenimento de tudo e mais alguma coisa, incluindo, na, na, no meu que durante esta epidemia, um dos grandes fenómenos foi o, o do humor sobre a doença e, do, e sobre tudo o que passava por o que as pessoas querem é entretenimento. E, e então esta pergunta, esta é a segunda questão, okay. se há cada vez menos influentes excluídos, como é que se faz para, para superar esta dificuldade quase inultrapassável de, de, de fazer passar a dimensão da literacia às pessoas? Obrigada, Ricardo. Eu, eu dividiria isto em, em, em dois aspectos. Eu por acaso tinha alguns dados sobre a inclusão e a -exclusão e o número de utilizadores, etc., que depois optei por não trazer porque, enfim, a minha apresentação já estava longa e, e não quis ir por aí. Mas, de facto, é verdade que nós temos muitíssimo mais utilizadores de internet hoje em dia do que tínhamos há 20 anos, não é? Como é óbvio, não é? por razões de todas as naturezas e mais alguma tem a ver com o acesso, com a facilidade de acesso, os preços, não é? que é uma coisa muito importante, a própria, os próprios um, aparelhos, não é? os computadores, os telemóveis, boa parte da população tem acesso à internet através de smartphones, não é? houve um grande aumento de utilizadores de internet quando a internet passou a ser também utilizada em dispositivos móveis, não é? isso faz uma diferença bastante, bastante grande. Pois existe uma quantidade enorme de pessoas que têm internet em casa e não utilizam, não sei se tem consciência disso, que é, por exemplo, toda a gente, todos os mais velhos, ou uma boa parte de pessoas mais velhas, que têm internet porque têm um pacote de internet que vem uh, com a televisão e que é contabilizado como aquela pessoa internet, tem internet, mas aquela pessoa não usa, não é? E, portanto, há, há aqui uma diferença entre ter internet e ser utilizador de internet, que é, que é ter acesso e ser utilizador, que são duas coisas uh, diferentes e que têm que ser uh, olhadas de maneira diferente. E... De tal maneira que, a partir de determinada altura, o que é mais importante perceber os usos, se usam e que usos as pessoas fazem, do que propriamente só medir se têm acesso ou não, não é? Porque isso, de uma forma geral, estaria praticamente resolvido. pois afinal, vamos ver e afinal, às vezes, não está, não é? Isso viu-se agora com os problemas de, do acesso à escola através da internet, portanto, há muitas famílias que às vezes só têm um aparelho com, a, com acesso à internet e depois todos os outros membros da família têm acesso unicamente através do telemóvel. Nem tudo é possível fazer através do telemóvel e, portanto, há aqui algumas disparidades que uh, ainda são muito, muito evidentes. Isso é um dos problemas. Uh, nem, nem tudo o que parece é, é? E, e este é um dos casos em que, de facto, os números nem sempre depois correspondem à realidade das práticas quotidianas das pessoas na sua utilização destas tecnologias e daquilo que são capazes de fazer. O outro problema tem a ver com o facto, que, como dizia o Ricardo muito bem, o facto das pessoas terem acesso não quer dizer que fiquem, e isso é um facto, não ficam logo automaticamente mais conhecedoras, mais instruídas, mais habilitadas, mais capacitadas, não é? Isso é, é todo outro trabalho que é feito paralelamente para qual contribui o ter acesso à informação é inevitável que o tenha, se não o tiverem, não conseguem fazer o resto, mas é um processo complementar. Certo? E depois ainda há outro aspecto, que é os poucos infoscluídos que permanecem, que não são tão poucos como isso, não é? Diríamos que ainda são 30% da população. É muita, muita gente, gente. Não é? Muita gente. É muita gente. Hum, tem agravamento nessa infosclusão. Como é que eu faço. Como é que eu é de dizer? No campo da saúde em particular, que é aquele que, que, que eu estou aqui a tratar. Repare nas evoluções todas que houve no campo da saúde e, e na sua ligação às tecnologias de comunicação e informação. Facilidade de marcar uma consulta online ou até de ter uma teleconsulta, que foi algo que se tornou agora, durante esta crise do Covid, muito mais, muito mais frequente. Era algo que os profissionais de saúde também não gostavam particularmente, mas que tiveram que se habituar nestes últimos meses a, a fazê-lo. Uh, Todos esses aspectos são importantes, são possíveis, são relevantes, mostram grande evolução na maneira como nós lidamos com esta ligação entre tecnologia e saúde, mas deixa de fora uma parte muito importante da população. Que ficou ainda mais... Ou seja, é a mesma porcentagem de pessoas, mas com uma exclusão agravada. Não sei se me faço entender. Ou seja, estas pessoas que já eram muitas vezes... Pessoas consideradas mais suscetíveis, digamos assim, não é? Mais, mais de risco, porque eram mais velhos, porque eram mais doentes, porque tinham menos escolaridade. Além de tudo isso, são info-excluídas, é? e como há uma melhoria da relação com a saúde por via das tecnologias, estas pessoas ficam ainda mais excluídas, porque são excluídas também no âmbito das tecnologias. Eu vou dar um exemplo muito prosaico básico até, mas que a mim, determinado momento, me fez, uh, me fez uh, despertar para um problema que, que é muito maior na sociedade portuguesa do que nós às vezes pensamos, se dirigiram a um hospital, agora não, não nesta fase Covid, não é? que tem particularidades que não, não, não, não são tão... é difícil de, de, de analisar já, não é? é? Vai ser preciso um tempo para, para depois repensar melhor estas coisas, mas quando nós chegamos a um hospital, seja público ou privado, como Qualquer um de nós já teve que ir num momento ou noutro. outro. Uma das coisas que se faz é tirar uma senha. Não é? Aquela senha na, na, nas maquinetas. Pode-se pôr o cartão de cidadão ou não. Que uh, Se for com o cartão de cidadão é mais fácil, porque normalmente já está lá a consulta associada e, portanto, é fácil tirar a senha. Em alguns hospitais portugueses. Os voluntários, que muitas vezes estão lá para apoiar os doentes, para conversar com os doentes, ou para os ajudar a deslocarem se de um sítio ou de outro, Alguns voluntários estão simplesmente ao lado da máquina de senhas porque parte da população que vai ao hospital não sabe tirar a senha, não consegue fazê-lo e isto mostra bem como nós às vezes, um bocadinho porque enfim vivemos na tal, não é? nas nossas bolhas das pessoas que nós conhecemos e das pessoas com que nós nos relacionamos e dos meios nos quais nós vivemos o nosso cotidiano e há todo um outro mundo não é ao lado que não consegue sequer eh, tirar uma senha quando chega ao hospital e começa a estar excluído logo ali, se não houver ninguém que o ajude a tirar a senha do hospital. E isto, eu acho que era importante refletirmos um bocadinho sobre isto, porque as tecnologias são muito importantes. Eu, como vocês sabem, aliás, venço, não é pelos meus cabelos brancos, sou uma early user, não é? Comecei a usar muito cedo as tecnologias e, portanto, não me sinto infoscoída de maneira nenhuma. Mas na minha geração há muita gente mas, mesmo muita gente que tem muita dificuldade ainda em perceber o valor que pode retirar das tecnologias e que, por isso mesmo, está mais excluída do que estaria se as tecnologias não estivessem ao serviço das populações da maneira como estão. É, é, é uma visão um bocadinho, não, não quer ser dramática de todo, mas nós todos sabemos que temos uma população muito envelhecida, não é? E, portanto, e com problemas sérios. Tem razão. É a única coisa que eu lhe posso dizer sobre isto. É, é pobre a vários níveis, não é? Nós não continuamos a ser um país pobre por muitos avanços que tínhamos tido nos últimos anos. E se é verdade que uh, até somos, não é, uh, muito tecnológicos, não é? Para um país tão pobre como nós somos, temos uma apetência grande para a utilização das tecnologias, não é? Tem há alguns estudos que dizem que os portugueses são fãs de gadgets e, de, e portanto, rapidamente aderem, não é? Aderimos com alguma facilidade isso há vários exemplos ao longo da história não é do da via verde ao multibanco a ou... mesma maneira como o, os smartphones entraram nas nossas vidas de forma turbulenta não é e rápida mostram isso mas isso não nos faz um país mais rico não é às vezes faz nos um país mais complexo A tendência é a de mudança e nós também temos vindo a desenvolver alguns estudos, nomeadamente junto com profissionais de saúde diretamente, não é? perceber qual é a opinião deles sobre estas matérias e alguns aspectos interessantes que eu posso partilhar convosco. Um deles é claramente que havido uma mudança também, esta também geracional, não é? quanto mais jovem o profissional de saúde, menos preconceito tem relativamente, à utilização de, de. Isto em termos gerais, depois, claro, que há exceções e eu não, essas nós não podemos prever, mas em termos uh, estatísticos, digamos assim, quanto mais jovem o profissional de saúde, melhor a sua relação com a internet e melhor também a sua relação com o paciente que usa a internet, okay? que é, que é, que é outro, outro aspecto. Ou seja, os profissionais de saúde em geral são utilizadores, e os médicos em particular, são utilizadores, utilizadores ativos de internet para si próprios, não é? e progressivamente, lentamente, estão a começar a perceber que as pessoas de uma forma quase incontornável vão pesquisar sobre saúde, vão pesquisar sobre doenças, vão buscar informação outros locais que não há profissional de saúde e vão começando a aprender a lidar com o, o, o, o, o seu paciente. Não é? partindo do pressuposto que a pessoa tem esse conhecimento paralelo que vai adquirindo por, outra, por outras vias. Mas este processo é longo, é longo, é muito longo. Um, nos primeiros trabalhos, aquele primeiro estudo de, de, de, que, eu, que eu fiz em 2005, 2006, um, lembro-me de ir assistir a uma, a uma conferência em que um médico muito conhecido da nossa praça, que eu não vou referir quem é, um, dizia, a propósito de uma pergunta que lhe foi feita sobre, então e se um, alguém uh, lhe disser que foi à internet ver qualquer coisa e tem uma opinião diferente, etc., ele, ele, a resposta dele foi, era o que mais faltava. Era o que mais faltava. Os meus pacientes só querem saber o que eu lhes digo e só lhes interessa aquilo que eu lhes digo e não têm nada que procurar manada ao lado nenhum, etc. Bem, este tipo de atitude, como deve imaginar, já não é assim. Não é? já, já não pode ser assim e, e, e, e apesar de haver alguma resistência mais dos médicos do que de outros grupos de profissionais de saúde, pelo menos a investigação assim apresenta, a verdade é que a internet vai para ficar, a não ser que nos desliguem a eletricidade, a informação sobre saúde online está lá, devia de ser, do ponto de vista da qualidade, cada vez melhor, porque isso era melhor para todos, não é? para utentes, para profissionais, etc., e uh, de, no, eu acho que é uma questão de tempo, noutros países já há muito tempo que é assim, uh, em Portugal uh, também os médicos vão ter que aprender a lidar com cidadãos que estão mais bem informados e que os confrontam. E isso não é sinal de falta de respeito pelo seu saber paricial, pelo contrário. Às vezes é uma tentativa de perceber melhor e de confrontar com outras possibilidades, até de alguma maneira ajudar o médico a ele próprio ter uma mente mais aberta e ouvir outras opiniões. Eu aqui há uns anos fiz algumas formações junto de profissionais de saúde, precisamente, e eu uma das conclusões a que cheguei é que muitas vezes as pessoas utilizam a internet não para desafiar o conhecimento pericial do médico, a maior parte das vezes não é esse o objetivo. As pessoas, em última instância, aliás, a pesquisa, a investigação diz-nos que uh, uh, at the end of the day, não é? O que as pessoas querem saber é a opinião do médico, não é? Porque o médico é que tem o conhecimento pericial, não é? O médico é que é o especialista. O médico é que nos pode ajudar a interpretar a informação que nós recolhemos noutros locais. A nós, não médicos, não é alegres. Agora, muitas vezes a internet é aquilo que eu chamo a primeira, a segunda opinião. Não é uma contradição, é sério. ou seja, as pessoas vão ao médico às vezes e não percebem muito bem o que ele diz. E então vão tentar esclarecer porque usou os termos demasiado técnicos, porque mandou fazer um exame que a pessoa não percebeu muito bem qual era o objetivo daquele exame. E, portanto, antes de ir outra vez ao médico perguntar, antes de ir pedir a outro médico uma segunda opinião, as pessoas usam a internet para se esclarecerem melhor. E isso não é nenhum pecado de capital, bem pelo contrário, não é? Isso é a pessoa a querer capacitar-se, é? a querer tomar decisões informadas. Isso é o direito de todo e qualquer cidadão, não é? na sua autonomia, enquanto cidadão livre que é. Eu só gostava de fazer aqui um, um, uma, um comentário que é... Pronto, eu também já usei a internet há bastante tempo e aqui um comentário para a Rita é... Não está na altura de nós deixarmos de falar na internet? Uh, isto é como nós estamos a falar em usar a eletricidade. Eu dizer, acho. nós em casa usamos a televisão, usamos o telemóvel, usamos o aspirador, já ninguém fala na eletricidade. Uh, e, portanto, o, o que nós temos que começar a pensar é, ou o que temos que começar a educar os cidadãos, na minha opinião, é, é selecionar as fontes de informação. Não é o que está na internet, é o que está no site do Serviço Nacional de Saúde. É o que está no site do... do é, o cidadão não pode pensar que... Eu vi no Facebook, isso não quer dizer nada. Eu vi no Facebook da Direção-Geral de Saúde. E acho que isto, se calhar, é uma pequena grande falha que nós temos uh, de cidadania e literacia digital. Uma coisa tão simples como ver de onde é que vem a informação, tal como fazíamos antes com as outras fontes de informação. Mas, oh Daniel, se me permitisse, é uma falha, mas é, é, é mesmo um problema. Não? Ou seja, uh, eu, eu também concordo e às vezes até já me sinto um bocadinho tonta quando digo Ah, internet, parece que é assim uma coisa, não é? Uh, pronto, porque nós estamos ligados o dia todo por qualquer razão, não é? é, é e portanto já é um bocadinho estranho dizer ah, eu fui ver a internet, ninguém vai ver a internet, não é? As pessoas vão ver, a alguma plataforma específica que está disponível na internet. Mas, para contrariar um bocadinho, uh, isso é verdade para alguns de uh, nós, mas, por exemplo, quando começou este problema do Covid, uma das coisas que nós fizemos, eu e uns colegas investigadores, foi tentar perceber através do Google Trends uh, qual era, uh, uh, o que, onde é que as pessoas iam pesquisar uh, informação sobre, sobre o Covid-19, não é? E sobre, sobre este problema em particular. E a maior parte das pessoas continua a fazer a pesquisa típica, metodo busca, siga, okay? E depois, nem sempre... Seleciona as fontes oficiais e as fontes consideradas credíveis para um, ter acesso, para recolher a informação e para se uh, informar melhor sobre esse assunto. Portanto, dando sequência àquilo que, que o Daniel diz, um, às vezes isso não é só culpa das pessoas, às vezes as fontes, uh, as autoridades e as fontes que deviam de ser mais credíveis, também não são muito boas comunicadoras, não é? E, portanto, há aqui um, um, um, tem que ser partilhada a responsabilidade entre o cidadão e, e, e, sou, e, e, e as fontes, não é? Temos que partilhar aqui um bocadinho a responsabilidade. Mas ainda assim, hum, eu acho que, que é possível uh, haver aqui alguma mudança, mas isto, como tudo, uh, demora, não é? Nós demoramos a apropriarmos as tecnologias do ponto de vista Funcional, do ponto de vista de, de, dos aparelhos, etc. E também demoramos a compreender qual é a melhor forma, do ponto de vista da de aprendizagem, conteúdos, literacia, etc., de a utilizar. E isso é uma aprendizagem que não, não pode, a escola pode ajudar, as autoridades podem ajudar, vêm os. os não é? os polígrafos de, de, e, os fake, e os testadores de fake news e, e isto e aquilo, que, que me deixa sempre uma inquietação, que é que depois quem é que... É? o Watch the Watchman que é sempre uma coisa que me deixa um bocadinho, um bocadinho preocupada mas a, a verdade é que isto depende fundamentalmente da de, de evolução da sociedade e da nossa capacidade enquanto indivíduos, enquanto cidadãos de melhorarmos, não é? De sermos mais capazes de... de de, de perceber o que é que é credível, o que é que não é, de perceber o que é que é uma, uma fonte que vale a pena aceder e outra que se calhar não é uh, tão relevante como isso e, e eu acho que isso é um processo mais individual e de cidadania do que propriamente institucional. Uh, as instituições terão o seu papel, mas muito mais em fornecer informação de qualidade do que a seleção acaba sempre ter que ser feita por cada um de nós, penso eu. É um facto é verdade temos que ser críticos super críticos relativamente à, à, à, às fontes e principalmente ter muito cuidado com aquilo que partilhamos eu lembro-me que logo quando começou esta história do, do este problema do covid uh, não sei se se recordam começaram a aparecer uh, notícias não só os estudos proliferam não é mas já nem vou tão longe uh, aqueles aqueles um, que tinha, portanto, tinha morrido pessoas, ainda não era público, e as pessoas começaram a partilhar essa informação. E eu acho que isso é verdade que podem ser criados alertas, mas eu fico sempre muito preocupada, isto se calhar é um problema geracional, não é? De, de, de, de, a ideia de ter entidades que são responsáveis por decidir por nós o que é que nós devemos ver e ler e acreditar e não sermos nós, cada um de nós indivíduos, a ser capaz de construir a capacidade de fazer essa seleção, acha arriscado. Mas isto é uma posição pessoal, não, não é uma posição, nem se chega a ser uma posição política, não é? É, um, é? Enquanto cidadã, eu não gostaria que outros decidissem por mim. Uh, preferia uh, construir a minha capacidade de saber selecionar o que é que é fonte fidedigna e o que é que não é. Mas como digo, isto é uma opinião, acredito que, que outras pessoas tenham opiniões uh, diferentes da minha. Em resposta ao que a Paula uh, estava a dizer no, no chat, não é? que deviam ser criados alertas do tipo essa fonte não é fidedigna, e é... às vezes esses alertas também têm um... outras digamos, outras motivações e, portanto, eu, eu também não estou na cabeça de quem está a fazer os alertas e, portanto, isso preocupa-me um bocadinho, a ideia de entidades exteriores a decidirem por nós. A Paula, por acaso a Paula fez um comentário que eu também estava a pensar agora, que é só uma minoria da população tem capacidade para fazer a triagem de informação verdadeira da falsa. Isto tem a ver com os nossos domínios de conhecimento, não é? Claro. Eu, por exemplo, eu quando vejo informação acerca de informática e da minha área, é fácil detectar que aquilo pelo menos é pouco credível ou está super simplificado mas quando vejo uma informação da área da saúde já não tenho esta capacidade de triagem Rita, mas eu, por favor. eu concordo, eu, eu concordo que é verdade que uma minoria é que tem essa capacidade de fazer a triagem, é verdade mas, e, e, e claro que quando são notícias falsas obviamente que convém que, que, que isso seja de alguma forma Identificado, não é? Como uma notícia, e normalmente acabam sempre por ser, não é? De uma maneira ou de outra, ou uma entidade uh, académica ou política, ou, ou os próprios jornalistas uh, têm essa obrigação, não é, é? É um dos seus papéis, neste caso, da informação que é destinada à população. Mas repara uma coisa, só para, só para lhe dar um exemplo e para terminar os mesmos próprias uh, órgãos de comunicação social que nós consideramos credíveis, não é? À partida, e que consideramos de referência, cometem muitas vezes o pecado capital de transmitir e de nos passar notícias falsas. É um exemplo que aconteceu há relativamente pouco tempo e que a mim me deixou particularmente alerta, foi uh, porque vi, porque lá está, como disse o Daniel, como era uma, um aspecto sobre o qual eu tinha conhecimento, eu detetei que era falso assim que eu olhei para ele. Foi uma notícia da SIC, notícia da SIC no, tele, no jornal noticioso da SIC, logo no início também, quando a pandemia estava ali um bocado mais dramática em Inglaterra e que passou imagens, não sei se vocês se recordam disso, passou imagens na televisão de riots, não é? de, de, de distúrbios entre a população, de apedrejamentos e incendiarem em Londres, aqueles típicos autocarros vermelhos e etc., e eu, por acaso, que tinha, uh, uh, tinha dado umas aulas uns anos antes, bastantes anos antes, aquilo era um, um acontecimentos de 2011, dos London Riots, uh, nos arredores de, de, de, do centro de Londres, e aquelas imagens eram dessa altura, e eu reconheci as imagens. Okay? E, e qualquer pessoa reconheceria porque o, o autocarro tinha um, um, um banner, não é assim que se diz, tinha uma publicidade uh, a um filme, de 2011 ou 2012, um filme já, já antigo. E, e, no entanto, a própria SIC passou aquelas imagens com voz off a dizer: neste momento, em Londres, as pessoas estão a revoltar-se porque não foi feito o confinamento e porque estão a assaltar lojas. E, e depois, a seguir, no dia a seguir, no mesmo horário, foi, houve um desmentido da, da televisão. Portanto, como vê, é, isto é muito é, é, é crítico, não é? Quando são os próprios órgãos de comunicação social de referência a transmitir notícias falsas, portanto, não, não vejo outra maneira a não ser progressivamente com o tempo, com a população enfim, mais uh, informada, uma população mais qualificada, uma população mais atenta, mais desperta para… mas não, ou seja, eu acho que é mais importante a população ir construindo essa sua capacidade do que estarmos sempre a contar que hajam entidades exteriores a resolver o problema por nós. É, é esse, esse é o meu receio, não é? Quando nós uh, ficamos muito a contar que há sempre outra pessoa, outra entidade, uma instituição qualquer que vai ah, está aqui a tomar as decisões por nós, quanto mais isso acontecer, menos nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de sermos nós, a ter essa autonomia, essa capacidade de distinguir aquilo que é credível e daquilo que não é credível. Mas isso, isso não é contraditório com cada vez nós temos uma, um intervalo de atenção mais curto? Porque... Hoje em dia as pessoas veem tweets, vêem posts no Facebook, ou seja, a curva, o intervalo de atenção é tão curto que não dá, as pessoas simplesmente absorvem claro. a informação. Isto parece que. E depois tem que. vamos ver. no bom caminho. Não, <risos> é preciso mais atenção. Eu acho que vamos, os caminhos são sempre, são sempre muitos, não é? À nossa frente e nós vamos ter que ir fazendo opções. Eu não sou muito pessimista e, e é verdade que, que nós temos a nossa atenção muito dividida não é? e estamos sempre a ser solicitados e, e é difícil depois de repente dizemos, nós próprios queremos, então eu acabei de ler aqui, não sei o que, num posso não sei o que, mas enfim, eu acho que não há outra maneira a não ser nós próprios irmos uh, progressivamente fazendo essa triagem, essa seleção e decidindo aqui o, o caminho que nós queremos seguir e, e a informação a que nós temos acesso. E até me faz lembrar um aspecto que o Ricardo há bocado levantou da questão do entretenimento. O próprio entretenimento pode ser como é que dizer pode ser educativo, não é? O próprio entretenimento pode nos ajudar a, a, a ensinar e a aprender a ser mais seletivo nas fontes de informação. Às vezes o entretenimento são alertas. Nós aprendemos muito com o entretenimento também, não é? Quer queiramos, quer não. Nós, a partir do momento em que estamos a ver uma série de televisão, a ler um livro, de ficção ou de ou romance, estamos a adquirir conhecimentos, sejam eles uh, fictícios ou não. E eles também interferem naquilo que é a nossa percepção da realidade. E, portanto, há aqui, o que nós temos é que ir desenvolvendo capacidade de fazer essa, essa triagem entre aquilo que é uh, ficção e aquilo que é realidade. Okay, muito então, obrigado, é. professora Rita. Foi um prazer, não, é lá embora remotamente, <risos> pode ser que nos encontremos em breve... Esperemos Presente. que sim, isto não pode durar eternamente, não é? Ah, já, já está a acabar. <risos> espero e... que sim. Eu é que agradeço o convite e espero que tenha sido uma sessão interessante para todos. Estes temas a mim fascinam, mas pronto, eu sou suspeita, não é? Sim, claro. E já agora, aproveito para dizer que este, este vídeo vai ficar disponível na página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, portanto, se gostaram, podem depois partilhar o vídeo com outras pessoas que possam ter interesse também para reutilizar... Um, este conhecimento que é sempre útil de propagar. Uma, uma informação de qualidade a propagar, neste caso.